Cara, foi um ano, acho que difícil para todo mundo, né? A economia do Brasil foi muito ruim, então a gente acabou fazendo muitas mudanças editoriais para se adequar ao momento, diminuímos o número de lançamentos, passamos a trabalhar melhor cada um deles, é, focar mais também em marketing, em lançamentos de valor agregado maior para os fãs, e a gente está terminando o ano bem, não posso dizer que foi ótimo, mas está tá sendo legal esse final de ano